Resolvemos criar esse sistema para que o dinheiro chegue diretamente lá, com um custo mais baixo. É algo muito simples, que é o cidadão poder emprestar o seu dinheiro dentro da sua comunidade, no seu município, para atividade produtiva local de pessoas jurídicas, que são as pessoas que ele conhece no dia a dia. E sabe quem merece e quem não merece o crédito. Então, com esse sistema que você dá liberdade para quem poupou naquele município aplicar o dinheiro no próprio município na atividade econômica, nós vamos ter sim um desenvolvimento local descentralizado e não centralizado como é o desenvolvimento no Brasil. Eu quero lembrar que isso não é um banco, é uma empresa simples de crédito. Não se confunde com uma instituição financeira.